Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba como fazer isso de forma correta e fácil. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer. E saiba que com o procedimento de emagrecer, uma das vantagens é a perder a barriga. Muitas pessoas têm pe perguntas de se emagrecer a pessoa consegue perder a barriga. Sim, consegue perder a barriga. Mas também muitas vezes tem pessoas que querem emagrecer e não faz nada para emagrecer. Por exemplo, uma pessoa quer ser promovido a gerente, mas não quer fazer faculdade de administração para ser promovido a gerente. Aí, claro, nunca vai acontecer de ele ser gerente, a menos que alguém indique ou tenha o apoio de alguém, dificilmente ele vai ser gerente. A mesma coisa é emagrecer. Se ficar de braço cruzado, nunca vai emagrecer.